Mano, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação E também não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante Também comenta pra mim, saber que você existe Interage com nós na comunidade Se você quiser virar membro pra poder ter novas novidades aí fora que veio os inscritos Vira membro, mano, que eu tenho muitas coisas aí mostrando pra, pros membros Mostrando que vê... Alguns novos DDTEC pirata. Então vira mesmo que você sempre vai estar antenado porque esses DDT pirata que eu, que eu achar eu vou mostrar para os membros primeiro antes de trazer em vídeo, beleza? Vamos aqui para esse tem que esse que tá top, mano. Eu gostei de jogar nele pelo fato de querer escrito meu jogando. Também tá muito fácil de upar, galera. Eu não sei se esse tá na versão teste de novo. Eu fui lá na página dizendo que esse não tá não, né, mano? Espero que não. Vocês me falem nos comentários que. Tiver muito comentado, eu vou saber se tá ou não. Mas, enfim, essa aqui é minha conta, mano. Ó. O Nick é senhor tchê no Nick do canal que Gold. Hoje tava quer ver mais é, mais 9, coloquei mais 12, mais 10, mais 11, mais 12. E depois coloquei Gold ó, tava com 30 tributo aqui. Ó, de que ver pedrinha dessas aqui, ó, pode se dizer. Daí gastei 15 para colocar mais Gold aqui, mais 5, mais 5. Mas eu comecei minha conta beleza, galera? Tem 40 k de cupom por batalha, pro vitória E 20k por derrota E os boot, mano, não erra uma Quero mandar um salve aqui pro mano, que ele mandou isso pra mim que é... Não, mano, eu acabei esquecendo eu Acabei excluindo o um negócio aqui, esqueci o nome do cara Que tá na sociedade É, o escândalo aqui, ó, vou mandar um salve aqui pra ele, ó. A continha dele, um salve pra você, mano Dá uma moralzinha aí Eu tô chegando aí, no FCzinho até tá legal, galera O que eu ver a continha, devagarzinho pedidos para ninguém. Eu na, nas 6 meses dava alguns itens aqui para eu poder continuar sendo motivado a gravar, beleza mano? E deixa o like aí para me motivar a fazer mais vídeos desses aqui, beleza? Vou aqui para tirar um PV. Eu vou mostrar para vocês o batalha que último videozinho lá. A galera não entendeu muito bem. O servidor no dia que eu soltei o vídeo o servidor entrou em man, é, manutenção. Da hora que sentava dava erro, 500 e pouco, não sei o que. Mas agora, entra aí que vocês vão ver. O link tá certinho, você vai criar sua conta aqui no servidor. Na hora que eu fazer live, daí a gente faz aqui PVP, faz aquela livezinha daquela forma, só que o Tio Tia fala, E se você quer se tornar um membro, faça? Se torna um membro aí, aqui, você vai ficar qual? Bonitieroso Daí, mano, dois reais por mês, cara, não é nada pra você. Se torna um membro aí, mano. Daí que eu vou poder ver, começar a conversar com a comunidade dos membros, mano. Porque tem uma comunidade específica pra isso. Cara, tá demorando muito pra encontrar alguém aqui. Eu não sei se a gente foca entre os servidores e encontrar alguém primeiro. tal. Mas, Mas... uma FCzinha tá, tá legal. O mano que me ajudou nesse patch aqui, ó. Do... Acho que é... Esqueci o nome desse patch. Só sei que é o cachorrão de três cabeças. <risos> Mate a Esse patch aí, né? Que a gente tá tendo no um momento. Dá um pause aqui. para encontrar alguém. Eu já volto, rapaziada de séculos encontrar alguém aqui né é que enfim né eu tava até falando nossa vem gravado não encontra ninguém what tudo bem encontrei um boot aqui nossa primeira habilidade do cheiro cheiroso é vamos ver aqui nossa é que os boot aqui tá muito forte velho não nada não o ZBR nós persiste existe como é? aqui também, não. Ah, peraí. Eu oh, sei que quando eu tô de mais ninguém me segura, pior. <risos> Isso aí, ativa o buraco. Quer é, ninguém quer ver? Vira e vira. Ficou maneiro. Vinha, tainha. E o resto vocês sabem. Não foda-se assim da DV, galera. E quer ver o boot também, clica, mano. Mesmo. Mas, Não deu DV dessa vez, então. tudo muito meu filho. Eu sou em Twitter, mas mostra que vê. Aqui. Se fosse um preto, também ia morrer, meu pai. Mas enfim, galera. Pra vocês verem. Nosso cupom, lá 40k, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. 40 mil pontos de batalha. Vou pegar uma vitória. Quer fazer? pvp pvp Rapidinho, a conta tá forte, mano. E tipo assim, ou. Oh, questão de tempo, cara. Você upar aí, mano. Galera, Não se esquece de me seguir nas redes sociais, mano. Tem meu Instagram, tem meu Facebook, tem tudo aí embaixo, beleza? Daí vocês seguem aí pra eu poder querer fazer mais vídeo aí relacionado a isso aí, galera. Relacionado a DT 10.4, que essa versão tá muito top, mano. Ó, vizinho, tô gravando aqui, tô gostando. Vocês apoiar com muito joinha aí no canal, <risos> no canal, esse vídeo, eu vou poder trazer mais vídeo para vocês aqui, mano. Não, tá nada, galera. Só deixar o like aí. Divulgar com um amigo, a gente tá no mundo de 4K. A hora que a gente bater 4K de inscritos aqui nesse canal, vou mostrar você. Vocês e novidades por aí esperar que vai ter um microfone foda, galera. Na moral, vocês vão ouvir minha voz. Parece que tá querendo fazer a SMR, mano. Vai ser muito foda. Vocês vão curtir agora a situação. É esperar um aqui, né? Porque até agora nada carregou aqui. Daí que ele não tá travou. Deu foi, credo. Ai se eu estou curtindo essa frequência de um vídeo por semana, se você estiver curtindo, comenta aí para me saber, beleza? Porque é muito importante ter o comentário de vocês, sugestão aí, para a gente trocar uma ideia. Credo. vez aqui, encontrei um bug novamente, mas tudo bem. Vamos lá, né? Eu já mostrei para vocês: 40k por vitória, por derrota é 20k, beleza, galera? A máquina de alguma vez, o próximo tiro já era bom. Mano, você vai ó, pegando 40/40k rapidinho. Você vai com sua conta, a distância, velho, compra os itens do carro já era. Eu acho que a parte interessante eu matei aqui o boot aqui, né, galera? Tive que eu ia tirar o áudio aí, porque... o que tá barulho quando eu tô gravando, Não, pra vocês verem. Tinha, mano, ó. Tô Não, tipo... Daí, eu já vou comprando, ó. Dá 800 pedras aqui, já vou fazendo evolução aqui, ó. Assim, eu tô... Na minha conta, galera. Já tô até mostrando pra vocês. Se Você entrar aqui, não ficar perdido. Aí você entra faz a mesma coisa que eu tô fazendo, mano Ou pra sua conta, devagarzinho Rapidinho você coloca mais Full 12, é, até full gold, mano Ainda hoje, se eu tivesse tempo, eu pegava full gold Como eu tenho ir pro serviço, daí é um, é um pouco mais complicado, né Mas tudo bem Vale a pena o PC Top Pra gente fazer um, umas vibes, Uns vídeos aqui de outros estilos Mano Se passarem, é foda, velho é beleza né o mais oito é pegou 3k de vou aqui esse vídeo por aqui galera espero que vocês tenham gostado que curtiu deixa o seu like se inscreve no canal se for novo Não esquece de ativar o sininho de notificação me seguir nas redes sociais comenta aí que você achou desse vídeo se você vai jogar nesse servidor você prefere versão antiga versão atual aí é com você comenta aí vamos ter que ver um debate aí uma conversinha a gente saber qual dele tem que eu devo gravar e qual dele tem que a gente vai jogar e focar para ficar forte cara então é isso até o próximo vídeo um abraço do senhor tche e Falou.